de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que, artigo 117, ao servidor é proibido, inciso décimo, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Além disso, o Código Penal estabelece no Decreto de Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, em seu artigo 324, sobre o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Já o artigo 161 do Estatuto do Servidor Municipal, na sessão disciplinar, diz que, abre aspas, é proibido aos servidores públicos do município participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio e nessa qualidade transicionar com o município, fecha aspas. Passivo da, da penalidade máxima, que seria a exoneração por destituição do cargo. Já nos capítulos das penalidades do artigo 176, será aplicada a demissão em casos de, abre aspas, crime contra a administração pública e revelação de segredo apropriado em razão do cargo, fecha aspas. Do útil ao agradável, subtítulo dado na reportagem de Dani Bueno, que segue dizendo, além de se valer da desinformação aplicada junto à administração pública, o atual secretário, cito Robson Quintino, Fez questão de transferir toda a sua organização, atuante há pelo menos três anos na entidade, para dentro da prefeitura. Membros devidamente selecionados por ele e alocados em cargos, estra de estratégicos, é, cargos estratégicos de primeiro escalão, com a extrema autonomia para ajudá-lo a monopolizar e manipular todas as informações sigilosas, quanto o seu envolvimento e as ações da entidade junto ao município. Tais servidores contratados pelo próprio secretário com cargos e salários acima uh, figuram dentro de sua organização como membros em postos específicos relacionados ao meio ambiente, conforme suas formações acadêmicas. Porém, na Prefeitura não foram alocados em setores correspondentes às suas funções e especialidades, mas sim em setores que auxiliam a sua pasta no intuito de blindá-lo em suas ações à frente da pasta. Cabe agora ao Ministério Público do Estado e à Controladoria Geral do município averiguar a fundo as presentes denúncias sob pena de omissão, diante de tamanha atipicidade do caso que, em 45 anos de existência, o município de Alta Floresta nunca vivenciou. Finaliza aqui o que o próprio Dani Bueno diz ser uma das etapas desta investigação jornalística, numa reportagem publicada há pouco no portal Mato Grosso Ao Vivo. Sob sua direção. Com a palavra o Dani Bueno, que passa a entrevistar o secretário Robson Quintino, apontado pela reportagem como presidente da Amazon Lab, é, a, com a mesma município detém essas relações que são impedidas legalmente, segundo apurou o jornalista Dani Bueno. Dani Bueno, primeiro, a, diante da reportagem, eu queria se porventura na leitura faltou algum contexto para que as pessoas compreendam né, a essência da matéria. E como essa investigação jornalística começou, eu queria que você abrisse a sua coluna esclarecendo isso para um ponto de partida e a entrevista com o secretário, que aqui está conosco também, para esclarecer os pontos apontados aí na investigação jornalística. É, veja bem, Oliveira, toda e qualquer investigação jornalística ela precisa ter uma nascente. Né? Uhum. Não é... Basicamente, a imprensa que sai atrás com, com ideias ou, ou com o intuito de desvendar qualquer coisa. Toda e qualquer informação não chega, né? por óbvio, através de terceiros que se dizem é, detentores de documentos ou de provas que possam comprometer determinado agente público, servidor ou até mesmo mandatário do município, do estado da nação né? e, pra, e pra, antes de ter qualquer conversa a gente checa as pessoas que, que nos fazem as denúncias e para, para além disso a gente recebe a documentação e vai fazer todo um processo de investigação em cima daquilo que nos foi fornecido quando começamos a receber esses documentos não sabíamos exatamente do que se tratava mas percebemos que era algo de extrema relevância para o município e Agradeço a presença do secretário aqui, não vou me prolongar, porque é, é dessa forma mesmo que eu procedo com todo e qualquer trabalho jornalístico que a gente tem executado no município, que não são poucos, né? apesar de a gente é, dar a chance do município corrigir tais erros, e a gente percebe que não há uma, uma atenção é, voltada para isso. Mas é, eu gostaria de começar perguntando para o, para o secretário, é, Robson Quintino. Posso fazer um adendo aqui, ô, ô Dani, até hum. pra, qual, o Dani? Vamos ao ponto central, que as pessoas precisam entender uhum. dentro do teor desta notícia. O que é que não bate? Qual é o eixo central e aquilo que a não lei, podia estar acontecendo e está acontecendo? A lei, a lei, o estatuto, a lei municipal, a, o estatuto do servidor, impede e proíbe, terminantemente, qualquer servidor contratado, nomeado... É, de carreira, de ter vínculos, convênios ou contratos com o município. E ponto final, não existe exceções, não existe qualquer tipo de é, situações onde o, o problema, ah, mas a empresa não está funcionando, mas o contrato existe, ele tem duração de cinco anos. Né? Então, é, o simples fato da pessoa ter omitido a informação de que ele era é, detentor da, da, da titularidade do quadro social da, da, da empresa já implica, certo, é, em um grave erro, né, e, e um crime aí que vai ser apurado. A empresa a qual você se refere, Amazon Lab. Amazon Lab. O meu secretário, o senhor é ou não é o presidente da Amazon Lab, núcleo de inteligência <risos> para territorial? Para cá, né? territorial ligado bom dia. Obrigado pela presença, Bom secretário. dia, Oliveira. Tudo bem? Bom dia a todos em casa. É... Primeiro espaço, né? Eu acho que agradecer em relação ao espaço. O Dani nos procurou também. E aí, assim, Oliveira, o que eu quero colocar aqui primeiro, como já coloquei para o Dani também, em relação até mesmo a essa abordagem, né? A forma que foi abordado lá. A gente vê que acaba de sair uma notícia para a gente já dialogar aqui em pleno ar. Então, tipo assim... Essa é uma pauta política, como eu coloquei mesmo para o Dani quando ele me procurou. E aí, quando o Dani coloca que é promíscuo, eu falo que a posição dele é promíscua em relação ao jornalismo. Porque ele vem atacando uma situação e criando um pano, aonde ele vai vislumbrando situações em relação à gestão, que desde o ano passado ele ataca a gestão. Essa que é a verdade. E aí, assim, uh, um dos pontos que eu queria colocar aqui, que quando ele fala que é uma mera coincidência ser doutor em gestão urbana, não é coincidência. Sabe, é conquista sabe é hombridade de eu ter estudado e conquistado isso para minha vida, algo que eu me orgulho muito em relação à minha posição. Uh, Oliveira, para começar a conversa, eu vou, vou entrar em todos esses pontos, estou com a documentação aqui também. O Dani, por exemplo, na matéria dele sequer coloca que o termo de cooperação com o Amazon tem, essa associação tem, é, não existe troca financeira nenhuma com a prefeitura. O Dani não coloca na matéria dele, por exemplo, que o Amazon Lab era um antigo cineclube que o Agostinho Bisnoto tanto lutou em alta floresta, a gente lutou muitos anos, que hoje nós temos hoje um avião na praça, foi porque é uma associação de pessoas que sempre trabalharam para alta floresta fez acontecer as coisas. E aí alguém vem falar de relação promíscua. Relação promíscua é a posição que se põe em relação a matéria tendenciosa e política. Ainda Senador, só... direto, direto ao Oliveira, ponto, só, só para um a gente, gente ser mais Oliveira. claro e objetivo, veja bem. A, a pergunta central, é, Amazon Lab, eu, eu, queria, não... eu queria que você definisse Amazon Lab. O Amazon Lab é uma associação, é presidente? não sou o presidente, não é um presidente tem não. uma ata de eleição, tem uma ata de dezembro onde eu coloco que eu vou assumir na prefeitura, é, a própria relação é, receita federal, enfim, como ele coloca, se foi comunicado, não foi comunicado e como isso está, já é com a nova diretoria, ou seja, todo o procedimento em relação a se antecipar a essa, essa questão, está posto ele coloca como uma situação de tráfico, de influência, eu poderia usar até esse termo aí, é, é, Dani, para te ajudar a auxiliar na sua matéria, é que não existe, você está entendendo? Não existe isso. Você antecipar uma lógica, uma possibilidade de um ato que não tem. E aí eu falo, por que ele não pega o termo e vai estudar o termo? O termo não tem troca financeira nenhuma, não tem plano de trabalho estabelecido. Cadê o plano de trabalho estabelecido? Com toda essa relação de trabalho, toda essa relação com a Neo Energia, Toda essa relação que você está colocando aí não existe. Então, assim, Oliveira, para você ter ideia, isso tem uns 90 dias nos bastidores. Chegou um vereador na minha mesa falou, olha, vai ter uma bomba segunda-feira cada dia 17. Foi dia 13, o Dani acessou a página do Amazon e deu uma curtida lá, o pessoal mandou aí, ó vai ter uma encheçãozinha de saco. Beleza, não tem problema não, a gente está aqui. Eu estou aqui porque eu sou homem, para honrar minha palavra, honrar minha posição e simplesmente fazer uma contraposição. Eu poderia muito bem estar ouvindo, eu poderia ter muito bem colocado isso em qualquer outro momento para a gente vir aqui debater. Hum. Cara, vai vir? Eu vou vir. Colocou no ar. Vou pegar de surpresa para criar a situação? Não, estou aqui, estou aqui para responder. E aí quando eu coloco que eu não estou presidente nomes mas eu tenho como provar. Hoje presidente do Amazon é a Rosilda Dalla -Riva. sabe A Rosilda é uma mulher honrada, que, que, que faz um trabalho muito bacana em relação às diversas frentes, e simplesmente para alguma questão é, é, é criar questões políticas. Aí porque eu pergunto, por que essa pauta que... Expo, é, é, é, a bomba de hoje, vereador, há, há mais de 30 dias, estava batendo lá no gabinete falando que ia ter uma bomba para incomodar. Está incomodando porque essa gestão está fazendo embates e acabando com o balcão de negócio que tinha nessa prefeitura e as pessoas não, não, não queriam frente. Por que o Dani não vem colocar aqui uma situação de conquista de 12 ônibus que a educação teve, que nunca se teve nesse município? Por que não vem ele colocar tá aqui os 12, né, mil, os, tá os, os, mais de 200 milhões que esta gestão conquistou para o município de Alta Floresta? Né? E aí, como ele se diz, tão um paladino da, da moral utiliza pelo menos a máscara, a gente está no período de pandemia, não é a questão da moralidade, da legalidade, o cuidado no sentido de posição? Então, simplesmente, o tipo de posição de, de, de, de se ter, de se postar, se é tão paladinho da moral do bom costume, cara, é um mínimo de cuidado, dizer. Sabe? Sabe, me desculpa, eu primeiro quero pedir desculpa, Oliveira, por estar exaltado no sentido de fala, é porque a gente está um ano apanhando do Dani em relação a essas frentes. É falar que o prefeito lavou o dinheiro, é falar que o Natalzinho, sabe? Cara, o Natal desse ano de Alto Floresta, como ele colocou mesmo, que foi algumas luzinhas, uma forma pejorativa de falar, o prefeito Chico colocou dinheiro do bolso para conquistar aquilo. O empresariado de Alto Floresta que, de fato, fez o Natal de Alta Floresta. Uma iniciativa que não se tinha. Colocamos um espetáculo na, na praça com mais de 3 mil pessoas em relação a todo o tempo. Por que não se fala isso aqui? Eu falo assim, Correto. o investidor vem na Floresta... Não, não, o só secretário. Não, só para aí, me só um pouquinho. A situação é o seguinte, é, primeiro, com relação à prerrogativa, não sei se você se refere ao fato de o Dani estar sem máscara aqui, ou se você citou em um outro momento. Aqui não. eu também estou sem máscara, porque é prerrogativa do nosso trabalho e há essa deliberação na imprensa internacional. Ah, nós estamos em estúdio... Uma sala dessa era bom ter um pouco de cuidado. É. Mas nós estamos em estúdio e nos valemos de uma prerrogativa que está deliberada. Ah, com relação à questão das fontes, né, é importante salientar que, independente se há algo é, detectável por parte da gestão de, que venha colocar em dúvidas a pessoalidade, o jornalista se pauta pelas fontes. Quando você levanta, é, dúvidas, você levanta dúvidas, você aponta a finalidade política, não do jornalista, mas sim das fontes que podem ter provocado a reportagem. Sem fundamentação, né? Finalidade política qual? E tá. sobre essa questão das conquistas, eu oh. deixo aqui, faço compromisso enquanto o programa ver, ponto a ponto, para que a gente possa tratar dessas conquistas em um momento oportuno, porque é uma, é uma prática costuma, quando há um alvo de uma investigação jornalística, de uma matéria denunciosa, que as pessoas se portem querendo destacar os seus méritos, as suas conquistas, e é legítimo mas, que é você exato. faça isso. E aí, mas eu faço aqui o compromisso, em nome do programa, da gente falar da conquista dos ônibus, sim, da gente falar de outras questões, mas num momento oportuno. Sim, sim. Vamos e aí, nos eu fechar colocar, aqui a reportagem. Em relação, a, em relação à reportagem, o Dani me procurou certo. ontem um outro aspecto. Você de, eu estou aqui, para os, os ouvintes saberem, eu estou aqui com o edital de convocação, estou aqui com a ata aonde eu saio da, da, da, do, do, do Amazon, não estou ligado ao Amazon, eu estou aqui com o termo de cooperação da prefeitura que coloca que não tem troca financeira alguma. Ou seja, sempre trabalhamos de graça para o município desde antes. Estou aqui o que, que era antes do Cine Club, do Amazon. Estou aqui com, é, com os termos de cooperação, enfim, com toda a documentação em relação a este ponto. Então, eu tenho tranquilidade em relação a isso. quero colocar a Oliveira, por exemplo, o Dani me procurou na sala lá. E aí ele vem com um bando, uma chuva de situações. Aí ele coloca, por exemplo, uma situação... Não, mas esse não é o... Não, Você eu estou falando da sua reportagem. O senhor é o entrevistado aqui. O senhor sim, não vai conduzir entrevistas. Não, não é conduzir então entrevista. Nós estamos aqui para fazê-lo. Não é conduzir é, entrevistas. O senhor ficou de me trazer ele, ouvi documentos ele. ontem. Não, não é. me concedeu é uma os documentos. É ele não, não me entregou os documentos. Estão aqui os documentos. Eu pedi Calma, só Não minuto. a fala do secretário. Eu cortei o microfone de todas as partes aqui. Envolvida na situação. Tá? Não está deixando de falar, o secretário. Não, mas é. ele quer discursar. Não, só ele um não quer tá falar? Só um pouquinho. Ele está aqui, é, tá é, aqui para ser entrevistado. Para não, não, não, não, tá não, é. não falar que, o, que faltou que equidade. Para não falar que faltou equidade, eu cortei até o microfone do Dani Bueno justamente para não, não ter. Tá. Não aliás, essa o secretário fala Paulo Moreira nem é o entrevistado. O secretário de Finanças está aqui, eu quero deixar bem claro, secretário, eu sou titular do programa. Então o que acontece? Eu tenho que assumir para mim algumas responsabilidades. É por isso que eu digo, eu trato as coisas com bastante equidade, para que não haja uma fala contundente de privilégio. O microfone do Dani também está cortado. Cortei de tudo porque a coisa saiu do controle. Tá? Então é eu que. Eu que aperto os botões aqui, eu que domino. Oliveira, eu quero eu pedir penso... ao secretário de Finanças, não, eu com vou... todo respeito, secretário, o senhor não é um entrevistado Oliveira. aqui. Não, um mas entrevistado... é eu estou vendo a injustiça, de não está deixando o ele falar. Vocês, vocês falar. têm Aqui o senhor não habita nada. Aqui o senhor não foi convidado. E não está deixando ele falar. Não, mas o senhor não foi convidado. Então não é uma entrevista. É uma entrevista com o secretário de gestão. Não, o senhor não planejamento. O que eu estou pedindo... O, não, secretário, é eu o secretário pedindo, de Finanças está aqui Nós Deixa recebemos com gentileza é Porque assim, sempre foi gentil conosco Mas o senhor não é o alvo, então não, o senhor não é está participando da entrevista é O secretário de Planejamento de e Gestão Da Administração Chico Gamba O senhor Robson Quintino tem o um microfone restabelecido pode, pode Assim pode que falar. possível, tá bom secretário? Tá. Ele pode falar por hum, ele, hum, responder por ele E eu tenho certeza que pela competência Que eu conheço do Robson Quintino Ele tem toda a eficiência suficiente Para se defender sozinho eu vou pedir ao secretário que se porte como tal, senão eu vou não, ter que pedir para o senhor se retirar sou... do não, senhor, não, não, tá, não, só, entendeu? É só Não, coisa não, não. Bem não, importante. não é. Outro não. dia o senhor fala. Não, não mas o não, secretário... Não é um debate, é uma não entrevista. Não é um debate, é uma entrevista. Nós vamos fazer um intervalo comercial para a gente colocar os pindos nos is aqui. E na volta tem mais, a entrevista tem mais detalhes dessa investigação jornalística. Eu peço desculpa aos amigos ouvintes, a gente volta em instantes, 8 horas e 37 minutos. Oliveira, eu não estou querendo falar. Ah, tá. 8h37 agora. Olha, é. ah, fala tá. é uma situação para vocês. Oliveira, é... deixa eu só falar, deixa eu só pôr meu ponto aqui. Eu não quero falar, mas eu estou vendo aqui, por exemplo, vocês verem a matéria. Oh, você, logo depois que acabou a matéria, o Dan ainda falou mais que não está dando espaço para ele falar. Na hora mas que ele está falando, está tá... responder. Hoje ele estava respondendo. Ele respondendo. Ah, mas que? Se não vai parar? o, o tempo, o que é que eu sinto? O que eu é que eu sinto? Bem. com todo respeito, o que é que eu sinto? E quanto mais embrólha a gente provocar, mais tempo a gente vai perder aqui. Quando você tenta, quando você, é, ao invés de esclarecer os pontos, você parte para ônibus, para o Natal, para outras coisas, você tô perde tô o tempo não, não, de você não, também esclarece. Então, vamos tentar ser objetivo. É, é, é. Olha o que falando. não é bem assim. Pô, se você me chama, ou até oito e meia, vocês já mal lendo matéria, os e falando, né? Posso que eu falo aquela tá, tá ligado aqui? porra, não tem que de falar. Eu já adiantei. Aí eu eu vou falar aqui uns minutos, de agora. Você quer voltar amanhã? Você tá entendendo? Então, tipo ver, assim, é, é, é, é delicado em relação a isso. Certo. Sabe, a, a posição que se coloca em relação a isso. Você faz uma publicação, você simplesmente vai ler. Opa, peraí, aí, vamos conversar aqui. Mas assim, as perguntas, perguntas são pontuais e objetivas. Tá né? mas a a a preferência de vir ao vivo uma... foi sua, pelo que eu estou fazendo. Não. Né? É. Eu, hoje, eu, eu acho nada, pior, eu eu achei, até você é... tá é legítimo. Você está entendendo? É. A, então, a gente abre espaço amanhã. Se faltar espaço, se faltar espaço, a gente abre espaço amanhã. E aí já começa direto na entrevista. Não vai, o senhor não vai sofrer... É, com, com relação a perda de espaço, não. Fica tranquilo. Eu só peço que, ao invés da a gente falar de outras políticas públicas, de outra situação, você se concentra em responder, porque aí você eu vai fazer outras aqui, coisas, porque, porque a é política, não não outras situações, porque quando você fala. Mas aí você não precisa ser uma redação jornalística, Oliveira, por respeito que eu tenho a você. Uhum. Redação jornalística, que você começa a falar de promiscuidade, valor de julgo, meu irmão, isso já não é jornalismo. É assim. Vamos ah, voltar. Vamos voltar, colunas, Vamos voltar e tentar opina restabelecer opina os cara, pontos. Nativa, Vamos voltar e tentar opina restabelecer opina o ponto opina aqui opina direto para a gente cara não perder tempo. Na tá? é minha opinião. Vamos lá, atenção. Bom, nós estamos de volta. 8 horas e 39 minutos agora. E eu fiz um compromisso aqui com o secretário de Gestão e Planejamento do município, o senhor Robson Quintino. É, diante de qualquer embrólio que comprometa. O seu tempo e desfavoreça, deixe ele numa situação é, desfavorável, por falta de espaço para falar, firmado o compromisso aqui, meu secretário, de lhe receber amanhã de novo, a partir das oito, o tempo que hoje foi dedicado à leitura da reportagem. Amanhã nós já não a teremos mais, o senhor terá mais tempo, caso queira continuar os seus esclarecimentos. Eu só penso, só peço a, a calmaria com relação aos ânimos, por quê? Quanto mais tempo eu tento controlar, perco tentando controlar a situação, mais tempo o senhor perde de esclarecer os pontos, correto? Vamos abrir o restabelecer de novo aqui os microfones para Dani Bueno e para o secretário Robson Quintino. Robson disse que não é o presidente. Já respondeu a sua pergunta, Dani? Eu que gostaria não, de olhar, se olhar não é o os presidente Está mais um lado. Ele trouxe, porque está num, tá num plástico, a gente não tem acesso. Desde ontem eu pedi o um Marcherops. O Dani sempre Ele prometeu ser entregue Marcherops e até agora não entregou. Fiquei insistentemente ontem atrás dele. Falou que traria o programa, mas eu gostaria de, dar, de analisar o documento, não pode? Em Oliveira, em relação só estabelecendo, é. é muito difícil, eu acho mas muito difícil. Mas esse documento Dani, é o Dani, que... posso falar, é que Dani? Que você é está o vendo? Mais Oliveira. Só um pouquinho. É, é difícil. Ele cara. tem acesso à cópia desses documentos? Você fornece cópia esse, desses documentos? Esse documento, ele teve acesso, né? não, leu esse documento. Não, mas você cadê? leu. Não, eu li, mas eu preciso da cópia, é um documento posso? público. Correto. Sabe que eu posso? Vai lá, secretário. Em relação ao acesso a esse documento, ah. e aí o que eu retomando que eu tentei falar que a gente não tem espaço. A gente é convidado, ouvinte, para um programa onde o um jornalista coloca o, o, o, a matéria né, no ar no momento, para entrar no ar, opa, vamos ler, leu, o Oliveira fez um trabalho legal. Aí, o autor da matéria começa a falar, já é oito e meia em relação ao tempo de fala. O que eu estava colocando naquela hora que eu estava tentando falar é não é que a gente tira do foco eu está falando de outras conquistas. Estou falando o que esta matéria tem cunho político, Aonde? Como que um cara fala de investigação um vereador há 30 dias foi na minha sala antecipar essa pauta. Ontem, ontem, na verdade, o Dani foi lá no, no gabinete para ter a base também, a contrapartida, e isso eu parabenizo, eu até falei para ele me respeito ele, cara, que bom eu que você pensei, me procurou. 10 perguntas para é, ele. É essa situação, por exemplo, é, que ele colocou lá com é, é, é, viagem, que tinha situação de recurso, de, de, de recebido, sem base alguma eu falei, Dani, tome muito cuidado. Você está pegando data de Instagram. São pergunta da entrevista. Não tem de... nada a ver com a matéria exposta aqui, secretário. Não, mas vamos, é um contexto. vamos nos ater. Você está vendo não. que existe um contexto ah, mas... e ele... Mas, secretário, é difícil. vamos falar sobre o documento? É, é difícil. Dentro que foi, espera aí. Não, a sua resposta, a sua, um resposta é clara. Né? sua resposta é clara e objetiva, é, secretário. O senhor não é presidente não, da Amazon um Lab? E conseguiu a Amazon Lab para gente aqui? Tem essa documentação. O que, que é o Perfeito. Amazon Lab? É uma, associa uma associação de autônomos, pessoas que sempre trabalharam por Alta Floresta, no sentido de viabilidade de projetos. Quem aí na, em casa já foi num festival de teatro, de cinema, quem já foi no avião, quem já foi lá na C, no Parque da C, por exemplo, é projeto do Amazon, tá? Ele esquece disso. O Amazon deu aquele projeto e conseguiu viabilizar junto com a prefeitura na época, porque nós não tínhamos nada a ver com a prefeitura. Agora, como está lá na prefeitura, Porra, eu preciso perseguir alguém. Ah, negócio? Há contrato financeiro entre o município e a Amazonas? O termo de cooperação, e eu vou ler o termo de cooperação aqui no ar, para ficar bem claro. Não, não, não. não, ah, não Se for ler o isso vídeo, daí. Isso eu não posso não Pode conduzir. Ler a, a matéria, a eu não A matéria, não posso tá um deputado. Que é é ler um termo que é questionado. Veja bem, eu preciso saber. ler matéria, eu não vou ler. Peraí, segura só um pouquinho. Segura não, não só um pouquinho. Aí o dano. O documento. É só uma cláusula. Não haverá repasses. De valores do município certo. para a associação Amazon Lab, tendo em vista que o acordo se baseia em cooperação técnica entre servidores da prefeitura e a instituição Amazon Lab. Gente, isso é o claro, que você É claro. claro. Okay. Quem esteve na Amazon Lab e qualquer relação nunca teve troca de valores. Reitero, não haverá repasse de valores do município, nunca houve, Oliveira. Okay. O contrato continua quer, em força. Não se quer. Tem contrato? De trabalho, tem trabalho, não existe contrato. Tem não, contrato? não existe, tem. Contrato? Não não existe contrato? É um convênio, contrato, ela é contratada de... da prefeitura. Não existe contrato, é tá então, um termo de cooperação, de o termo de cooperação 006-2020, ainda lá na gestão lá atrás, nós não tínhamos nada a ver com a prefeitura. A questão é a seguinte: eu preciso focar o Robson, entendeu? Vamos procurar o que se tem Puxa, e começar não, a criar é. esse tipo de situação. Está uhum. claro no termo. Então, assim, o, o jornalista é, Dani Bueno, leia o termo, compreenda o termo muito, e aí a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso. Certo. O jornalista Dani Bueno, mas Faz alguma pergunta? Tá bom. Vamos ler aqui o que diz a, a matéria, né? Nós temos um documento oficial. A matéria é, que, que faz é público, o valor pode, de um promíscuo, né? Pode muito bem ser acessado por qualquer cidadão alta florestense. Diz que a Amazon Lab, núcleo de inteligência territorial, na pessoa jurídica de direito privado, situada na avenida perimetral Rogério Silva, não existe mais isso lá, e muito menos no outro endereço que ele indicou, tem o seu representante legal, Robson Quintino de Oliveira, brasileiro, portador da RG e tal, CPF e tal, a seguir denominada contratada contratada. Acordam e ajustam fir é, firmar o presente termo de fomento. Esse é o termo de cooperação... Os termos do Dune... artigo da lei 13.019. Sem... Vamos esmiuçar menos, Dani, da mesma forma que eu solicitei ao secretário. Esse termo que o Dani pontua, é, com esses termos, é um termo de cooperação que está homologado e aprovado no tribunal, segundo a reportagem. Desde o dia 3 é, é. de foi é. de 2000. publicado, é. é. Desde o dia é. 3 de agosto fomento. Só para esclarecer, talvez o, o jornalista ele não, não compreende, fomento necessariamente não seja recurso. Fomento é o aspecto de uma... Um aspecto de conhecimento, uma troca de uma metodologia, é dar instrumento à prefeitura para ajudá-la a desenvolver ações. Eu coloco aqui, gente, nós temos nós temos Rotary, temos Loja Maçônica, tantas associações que contribuem com o município, okay. sabe? Vamos ao e do aí, qual está... é? Aí... Um deles é servidor do favor, município, tá? Vamos falar, ao que diz o Estado do servidor. Posso falar? É proibido ao servidor público do município na na rádio, participar não pode ter de gerência, fala, administração de empresa Isso. privada ou sociedade civil. Fica Pô, difícil é, é, é dialogar assim. Fica difícil Sim. você poder expor porque o cara se quer da espaço. O Lions e o Rotary, qualquer entidade civil organizada... Eu não estou falando deles específicamente. Não falando... está dentro da prefeitura, secretário. Não assumiu nenhuma pasta. Eu Inclusive, acabei... a sua pasta de gestão é a pasta responsável por fiscalizar, certo? E monitorar a sua própria empresa. É a raposa cuidando do galinheiro. É disso que nós estamos tratando aqui. Eu... E é isso que o senhor primeiro, tem que esclarecer primeiro, para a sociedade eu, de isso, alta floresta. eu esclareço eu tenho isso. a documentação. Primeiro, eu queria colocar para o nobre... Jornalista, muito respeito. Obrigado. Estou respeito. respeitando. Agora o senhor Segundo, está tentando relação... conduzir a entrevista. Não, a entrevista, pelo o... contrário. O senhor é o entrevistado aqui. O Gente, senhor não vale, é o jornalista. todos os ouvintes É impossível dialogar com um cidadão que se quer... Se acha então, o, o senhor dado. vai fugir, porque até agora o, espaço, o senhor não me entregou o documento. Difícil. Entendeu? Eu preciso tá, ter acesso tem, mais alguma... tem alguma pergunta a mais? Quer esclarecer algum ponto, Robson? Eu... Tem perguntas? O, o, o, o, o, o. Eu posso ter acesso ao documento que o senhor me mostrou lá e eu quero mostrar para o Oliveira. Ele precisa, ele pode ter acesso. aqui, Oliveira. aqui. Oliveira. Bom, Oliveira. Mas essa, <risos> esse, esse documento, a minha pergunta, esse documento ele é público? Esse, é o, o, esse daí é a ata uhum. da entidade. Que coloca, tira, pode tirar aí, por favor. Uhum. Que coloca qual é a nova presidente. Sabe que eu não estou mais na diretoria. Tem o edital de convocação. Depois aí tem a ata de eleição. Volta ali atrás. De um de Tem, uma, tem uma outra ata. Vamos tem uma outra ata aqui, de dezembro. Ó. Tem outra ata de dezembro. Onde tem toda a questão do afastamento. A ali, Rosilda era. Dias da La Riva com a dona e reforça a necessidade de desempenhar. É, de ordenamento das funções Eu da diretoria. Peraí, é. calma, calma. Hum. Aqui ela assume um papel de diretor executiva da associação, o... não de presidente. Isso não Oliveira. tem certo. força. Para pessoas que ah. não conhecem a, so de, a, de... a estrutura administrativa, falar de diretor executivo, ou presidente é a mesma coisa. Para aquelas pessoas que não conhecem. Muito pelo contrário. Tá bom? Muito, você, como doutor em gestão pública, deveria saber muito ah, bem vai. disso. Tá? Você está dissimulando e automaticamente você está desvirtuando todo esse documento aí que você não entrega para ninguém, certo? Oliveira vamos é fazer o seguinte. Vamos fazer. É uma, uma um pena. pena. Nós estamos gravando. nós Estamos ao vivo presos, aqui. Sabe? Você pode falar. Há um Se ano pode, ou não pode entregar esse documento. Estou Eu preciso entender. Não tem somado oh. em nada Sabe? Você está então, fugindo da situação. me disculpa. Você grata para a gente até porque é o seguinte. É, é pra é, mim está mais inteiro. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter que renegociar essa entrevista, uh, a gente vai ter que combinar pontos, combinar regras para poder a gente conseguir fazer essa entrevista, senão a gente não, não vai ser claro e objetivo aqui o suficiente. Eu, desde o começo, estou alertando. Quanto mais tempo a gente perde né? é, com situações indiretas, com situações indiretas, a gente está perdendo tempo de esclarecimento dos fatos. O Dani Bueno diz ter dez perguntas ao que você sabe. Dez perguntas, quer dizer, na primeira pergunta, qual o senhor teve acesso, inclusive, antecipadamente, secretário? É, todas as perguntas já são do seu conhecimento por antecedência. Tudo isso, tudo isso, tudo isso em, no gabinete, passei uhum. por dani várias situações. Sim, mas nós, combinaram de ah, estar ah, aqui ao vivo. Vamos fazer nem os documentos é já Dialogamos. A gente não tem condição de tocar a entrevista, até pelo fato de que é o seguinte. É, já são 8h50. É aquilo que eu, que eu mencionava aqui. Com relação ao fato do secretário apontar que o tempo gasto para ler a matéria tirou de seu tempo, eu firmei o um compromisso de amanhã não, não é e receber Não, não tempo não, vamos, vamos deixar uhum. assim. O problema é que com o Dani não tem conversa. Você viu que toda hora é interpelar. É... É, ele acabou de colocar aqui para o secretário Paulo, que está com a gente aqui. Ele vem atacando a gestão há um ano. A gente quer colocar situações que é de cunho um político essa, essa, essa, essa matéria. E ele falou ah, vocês aqui não dão pitaco. Irmão, Mas você claro, ele pra... não foi convidado. Dani, posso falar? Ele não pelo pode amor chegar Deus, aqui Botar a regra o no... Cara, o cara não deixa se, falar, se sente ofendido cara. Mas veja bem, tem como a gente combinar uma uh, entrevista nossa, tá de um forma jeito. objetiva, sem é, essas discussões acaloradas? A gente abre de novo o uh, programa. Me ah, Como que nós estamos de agenda amanhã, para amanhã, Wendy? Só por antes das oito. Oi? Porque após as oito tem a prova de vida. Tem a prova de vida. Já tem uma entrevista combinada remarcado. com a Sandra. A gente Dá vai embolar com a, com a gerência do INSS aqui. Amanhã é quinta. 8? Dá para fazer antes, às sete? Ah, das sete às oito? Ficaria bem para vocês? É possível das sete às Pode oito? Amanhã está conosco, secretário? Estabelecendo é, regras. É, vamos estabelecer regras hoje, vamos é hoje, é, é, reconversar é. os pontos dessa entrevista, porque se a gente for tocar a entrevista nesse porte, a gente não vai conseguir chegar a um denominador comum. Né? Ah, aí, eu vou, a gente combina as regras certinho de como vai funcionar, tempo para um, tempo para outro para que a gente possa conduzir aqui de forma adequada. Vamos fazer o seguinte, a gente segue para o padre Reginaldo Manzotti, vamos chegando ao fim aqui do nosso programa, a gente estabelece as regras para essa entrevista, ou amanhã ou depois de amanhã, os amigos ouvintes saberão, mas terá continuidade esse assunto aqui dentro da nossa pauta. Eu sugiro que a gente sempre parta da premissa né, do direito à resposta, que é legítimo, está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o que for é, necessário, secretário, para que o senhor exerça o seu direito, será garantido. Se precisar Eu de, um, agradeço, programa, Oliveira, de um programa, se precisar de outro, a gente faz dois, mas o seu, o seu direito será exercido. Agora, precisa ser exercido também dentro de uma ordem, senão a gente não, não consegue não é, fluir a entrevista. Eu agradeço o carinho e a sua audiência, agradeço a gentileza da sua companhia. Declaro encerrado o programa Ponto a Ponto de hoje. Um ótimo dia para você, uma boa quarta-feira até amanhã, 7 da manhã. Continuem ligados na Bambina FM, a gente junto todo dia. Este foi o ponto a ponto de hoje, em nome de drogarias ultra popular. Quem é a melhor faz o preço menor. Marca que eu carrego para cima e para baixo, tenho orgulho demais, falo na condição de cliente e também estabeleço aqui a você a minha vontade de que você usufruísse. Das mesmas vantagens que eu detecto na Ultra Popular, viu? A farmácia mais barata do Brasil. Beto Móveis, você conhece, você confia, também esteve conosco. Ainda Oba Oba Center, essa é a moda. NC Metalúrgica, telefone 99621 5472. Mercadão dos óculos, armações e lentes, ninguém vende mais barato que a gente. JB Materiais para Construção, telefone 3521 3282. Oficina Carneiro Diesel, há mais de 20 anos no mercado. Zegmundo Pianoves, que condomínio clube, o maior empreendimento do norte de Mato Grosso. Também com a gente Casa das Madeiras e Bidio Madeiras, agora juntas prontas para te atender no que há de melhor, no ramo de madeiras brutas e beneficiadas. E Popular Pet Shop, rações, acessórios e medicamentos e tudo mais para uma vida feliz e saudável para o seu pet. Diz que ração 35213380, qualidade para eles e economia para você. É chegando o padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Me despeço aqui do, da minha produção, o Andy Oliveira, Jefferson Claudino e também do parceiro de bancada, Dani Bueno. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos só abrir espaço aqui, para né? colocar o padre entrega oh, do não, não. Ah, entrega. Sabe que não tem validade.